Nós vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro hoje. Mais um fora homérico do presidente Jair Bolsonaro. E mais um exemplo de total falta de sensibilidade, de total falta de preparo. Hoje, voltando ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente em Brasília, Jair Bolsonaro parou para conversar mais uma vez ali com os apoiadores dele, com os repórteres. E quando perguntado por um repórter sobre o número de mortes das últimas 24 horas, o presidente respondeu assim: O que voltar à normalidade? Mais de mortes. Quantas mortes será? Ah, cara, quem fala de. Eu não sou governo, tá vendo? presidente faz uma coisa que não se Não, não sou governo. Vamos para a reunião comunista. Não, não com tá difícil, né, Miriam Martins? Está difícil. Você não é o coveiro, Bolsonaro, mas você é o presidente do Brasil. E você deveria saber já, depois de um ano, como se comportar, saber das suas responsabilidades, saber que você, como presidente da república, tem que comentar, assim o um número de mortos por causa de uma pandemia que está deixando a população inteira do Brasil assustada, amedrontada, trancada dentro de casa. É uma vergonha ter um presidente porque, por não saber o que dizer, por não saber o que falar, por não saber como se comportar, responde assim, quando trata da morte, de brasileiros em decorrência da Covid-19. Presidente, depois de 27 anos como deputado federal, já deveria saber que é preciso ter um mínimo de compostura, de respeito e de empatia pelas pessoas no meio de uma tragédia como essa que a gente está vivendo. De fato, a situação do presidente Jair Bolsonaro fica, dia após dia, mais insustentável. O Brasil não merece um presidente despreparado e incapaz como Jair Bolsonaro. O Brasil não merece. Não merece, e não pode ter um presidente assim, para enfrentar uma crise de saúde e para enfrentar uma crise econômica que vem pela frente. Vai ser muito difícil e muito mais difícil com o Jair Bolsonaro na presidência. É uma pessoa que mais briga, mais cria confusão e desunião do que une as pessoas fala em projetos, envolve todo mundo, ele não tem essa, essa personalidade. Ele não tem essa personalidade agregadora, produtiva, ele não tem essa personalidade. E é disso que a gente precisa. Urgentemente, desesperadamente, de um líder capaz, inteligente, bom negociador, bem intencionado, e com empatia pelo seu povo, especialmente numa hora como essa, da maior necessidade.